Hello, hello! Semana lucrativa número 40, dá para acreditar, já vamos na semana lucrativa número 40 deste ano e este é um espaço que já sabes, nós comentamos sempre aqui as novidades que ao longo da semana foram impactando nos nossos portfólios e alguns resultados financeiros de algumas das maiores empresas do mundo. Esta semana temos pouquinhas empresas para apresentar, mas temos algumas novidades interessantes do ponto de vista macroeconómico, por isso vamos lá ver quais é que são.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 porque os erros podem e devem ser evitados, porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Em primeiro lugar, parece que os países da OCDE acordaram finalmente aqui num imposto mínimo às grandes multinacionais, aquelas empresas que realmente faturam mais de mais de 750 milhões de euros por ano, então há aqui um, um imposto 136 países que acordaram em, em haver um imposto global mínimo de 15% sobre essas empresas, ok? Por isso empresas a partir de agora que tenham receitas superiores a 750 milhões de euros num ano vão haver um imposto mínimo de 15% em, em qualquer destes países. E, e isto vai gerar por ano, okay? vai gerar por ano cerca de 150 bilhões de dólares em receitas fiscais. Por isso é que os países criam estes impostos, não é verdade? E a não ser que tenhas vivido numa gruta na última semana, <risos> terás verificado provavelmente que aqui o Facebook, as várias plataformas, Facebook, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, etc. tiveram um embaixo e foram mais de 6 horas de interrupção de, das principais plataformas e isto acabou por ter alguns impactos nas ações do próprio Facebook que acabaram por cair ligeiramente. Mas isto, claro, são coisas de curto prazo e, e, não, e não invalidam uh, a tese de investimento de longo prazo numa destas empresas, ok? Já as vendas de semicondutores parecem ter aumentado 29,7% para o, os 47,2 bilhões de dólares em agosto. Okay. É, é um aumento de quase 30% face ao mesmo período do ano passado e, um, e para os efeitos da indústria está a crescer a olhos vistos como se vê e das regiões que aumentaram mais nós tivemos aqui a Europa, China e as Américas com, com vendas a crescer mais de 30% face ao mesmo período do ano anterior. Por isso, tal e qual como se vê nesta linha azul, as vendas estão em, em máximos históricos e realmente a, a venda de semicondutores continua a aumentar a bom ritmo, porque cada vez mais usamos chips para tudo e mais alguma coisa. Computadores eletrodomésticos, teu telemóvel, automóveis, tudo e mais alguma coisa que podes pensar, e, e, e os crescimentos têm sido bastante interessantes. Menos animador, talvez, são as notícias para o setor da aviação, que mostram perdas de perto de 200 bilhões de dólares no, de, desde que começou a pandemia, ok? É, Estima-se estima ainda que o tráfego aéreo não chegue sequer aos 40%, ok? Ou vai ficar mais ou menos perto dos 40% daqueles níveis que foram atingidos em 2019, pré-pandemia, e mesmo em 2022 as companhias aéreas no seu total deverão, deverão ver apenas 61% das receitas que tinham pré-pandemia, por isso a indústria está mesmo em maus lançóis. Já aqui para Portugal, tivemos o Banco de Portugal a uh, anunciar que mantém as suas provisões de crescimento para a economia portuguesa em cerca de 4.8% e também uh, um, o, o nosso governador do Banco de Portugal uh, mostrou que, que a inflação deverá abrandar ao longo de 2022 para valores abaixo dos 3% na zona euro, ok? E Portugal, já sabemos, já tinha dito a semana passada, tem estado ligeiramente mais abaixo o valor da inflação, ainda assim é algo a considerar, ok? E aqui está, e aqui está o que está a dizer, que o Marcentén afirmou que a inflação deverá abrandar no próximo ano, ok? Já esta semana tivemos a revelação de um estudo da CMVM a informar que os jovens são no geral mais, uh, mais favoráveis a, a correr mais riscos, pelo menos em comparação com uh, uh, as outras, as outras, as outras uh, faixas etárias onde os portugueses tendem a ser mais conservadores, como já sabemos. E por isso aqui num inquérito realizado a jovens entre os 18 e os 25 anos, um, apenas, apenas 57% deles respondeu corretamente a algumas questões, e, e, e o mais, uh, talvez aqui, algo menos bom, digamos assim, é que apenas 47% desses jovens sabem o significado de juros compostos, e, uh, e apenas 21% de Euribor, por exemplo, ou apenas 17% destes jovens sabem o que é que significa capital garantido na maturidade. E por isso. Se tu, se tu queres saber também mais sobre estes termos, se queres interiorizar mais e, e ficar a conhecer a realidade dos mercados financeiros e saber acima de tudo operar melhor com o teu dinheiro, então tenho um convite para te fazer. Nos próximos dias 17 e 18 de outubro, okay, vai ser um domingo e uma segunda-feira, vamos estar juntos num mega-evento chamado... Masterclass de Finanças Lucrativas. Vou-te ajudar a conhecer alguns destes conceitos e muitos mais, claro está, para assim ficares mais familiarizado com, com estes termos da próxima vez que os ouvires e acima de tudo operares melhor com o teu próprio dinheiro. Okay? Links vão ficar aqui na descrição porque é para tu te inscrever, e espero por ti então nesta Masterclass de Finanças Lucrativas. Então agora vamos cá voltar aqui à nossa semana lucrativa número 40. E continuando aqui, este inquérito revelou que 60% dos jovens procurou informação na internet, o que está ok, 29% junto de amigos e família, aqui é que se calhar não está tão ok, e apenas 11% não procura de todo informação sobre conceitos financeiros. Por isso, o tal qual me estás é: se queres conhecer conceitos financeiros como este, risco, retorno, juros simples, inflação, etc., etc., então é importante que venhas à Masterclass de Finanças Lucrativas, até porque queremos melhorar estes indicadores. Seja jovem, sejas menos jovem, o que interessa é que venhas a, aqui à Masterclass para aprender sobre estas coisas que vamos falar, ok? E também, se quiser saber mais sobre a Semana Mundial do Investidor em Portugal, a iniciativa da CMVM em parceria com outras entidades, podes ver aqui no site da CMI Portugal e, uh, e, e, e tivemos aqui, ao longo desta semana, tivemos várias iniciativas de apoio à literacia financeira e isso é de louvar, ok? Também tens vários vídeos no YouTube, podes ver aqui as várias iniciativas que foram ocorrendo ao longo desta semana. E do lado dos Estados Unidos tivemos aqui algumas notícias menos animadoras, os, os, a criação de novos empregos não agrícolas veio nos cerca de 194 mil, novos empregos, contra os 500 mil que eram esperados, ok? Notícias não tão animadoras neste campo, mas no entanto, uma notícia mais animadora é que a taxa de desemprego melhorou substancialmente e agora está nos 4.8% quanto se esperava 5.1%, ok? E, e mesmo aqui o, o, os setores de hospitalidade e turismo, etc., bem como serviços, de, serviços para mercados e retalho, etc., foram os que contribuíram mais, e para todos os efeitos nós temos aqui a taxa de desemprego, que já está quase, quase, quase, ainda falta algum caminho, ok? Mas já está aqui nos níveis de 2017, de início de 2017, faltam-nos aqui recuperar três anos de perda destes dados, mas dá para notar neste gráfico que o, o caminho está-se a fazer a, a, bom, a bom ritmo, ok? E quanto a resultados trimestrais? Tivemos aqui apenas três empresas mais relevantes para falar, talvez, pelo menos na minha opinião, Levi Strauss, a retalhista de, de moda, de vestuário, aumentou as receitas em 41% face ao terceiro trimestre de 2020 e 3% face ao mesmo trimestre em 2019 para 1.5 bilhões de dólares e as receitas, só as receitas obtidas nos canais digitais aumentou cerca de 10% e agora representa 20% de todas as receitas da empresa, o que são bons indicadores. O lucro líquido a vir nos 193 milhões de dólares é um aumento de 7% vezes face a 2020, Mas lembrar que 2020 foi um ano excepcional, okay? com muitas lojas fechadas etc, e, e os lucros por ação haviam os 47 cêntimos contra os 7 cêntimos no terceiro trimestre de 2020 e 30 cêntimos no terceiro trimestre de 2019, por isso a empresa aqui neste segmento está a ir bem e, e ainda anunciou... Um novo programa de recompra de ações, o que deverá acelerar ainda mais aqui o crescimento dos lucros por ação. Okay? Mais, tivemos a Tilray, a empresa de cannabis medicinal e recreativo, a aumentar a receitas em 43% para os 168 milhões de dólares, isto no primeiro trimestre. Manteve a posição de liderança tanto no Canadá em matéria de cannabis medicinal e cannabis recreativo como também na Alemanha é número um na Alemanha em cannabis medicinal, ok? Mas já os prejuízos, os prejuízos aumentaram. 59% para os 12.7 milhões de dólares, ok? E depois tivemos a PepsiCo, a gigante da um, bebida, gasificadas e, uh, e de snacks, não é? batatas fritas e muito mais, com receitas trimestrais a crescer 11.6% para os 20.19 bilhões de dólares no, neste trimestre, face ao mesmo trimestre de 2020, por isso bom, bom indicador, e os segmentos da América Latina, África, Médio Oriente, Ásia e Oceania uh, a ver as receitas aumentar, todos eles, mais de 15%, por isso aqui a Pepsi também com bons indicadores. Já o lucro líquido, não foi tão bom, diminuiu 2% para os 2.2 bilhões de dólares, isto porque as despesas e os custos operacionais terão aumentado a maior ritmo do que as próprias receitas e do que os próprios lucros, líquidos, uh, lucros brutos, queria eu dizer, ok? Por isso, por esta semana é tudo. Já, já sabes, tens o link aqui em baixo para te inscrever na Masterclass Finanças Lucrativas, onde durante dois dias vou-te passar sete passos para te ajudar rumo à tua independência financeira, ok? Lá te espero e tenha até lá uma excelente semana lucrativa, seja em conhecimento, seja nos teus ativos financeiros e lá nos encontramos já no próximo domingo, ok? Até já!